Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Mansucci. Hoje estarei gravando um vídeo aí um pouco diferente, estarei gravando um vídeo sobre um, um vídeo comparativo da, sobre as empresas de marketing multinível. Então as empresas aí a serem analisadas serão a Rinodé, Inovilife, Life, Bortoleto, Boulevard e Up Essência, tá? Lembrando que minha esse vídeo não é para denigrir a imagem de nenhuma empresa, porém só para comparar os planos. Tá? Então os itens aí a serem comparados serão os produtos perfumes kits de adesão, vendas diretas, indicação direta, binário, plano de carreira unilevel e ativação. Tá? Aí como podemos ver, quantidade de produtos, a D tem 240, a Up 200, Boulevard 200, Life 150 e Bortoleto 1200. Vamos falar um pouquinho sobre os perfumes, a aí conta é com os perfumes de 23% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração, e os perfumes da Rinode tem 100ml. Da Apple Essência, 22% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração, e os perfumes tem 50ml. Da Boulevard, 25% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração, 100ml. A E9 tem aí 23% de essência nos seus perfumes, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração e os perfumes têm 50ml. Os perfumes da Bortoleto contam com 33% de essência... Embalagem exclusiva para cada perfume. Identificação exclusiva por nome para cada perfume. E a Bortoleta conta com os perfumes de 15ml, 50ml e 100ml. Agora, tá? falar um pouquinho sobre as, os kits de adesão. Né? A Rino Day conta com o kit executivo que custa R$ reais, O Executivo Plus, R$ reais, Executivo Top, R$ 2.220,00. A Eupescensa tem o Start Pack 1, custa 305; Start Pack 2, 512; Start Pack 3, R$ Start Pack 4, R$ e Start Pack 5, R$ reais. A Boulevard conta com três também, Kit Bronze R$ 349,90, Kit Ouro R$ 999,90 e o Kit Platina R$ 1.999,90. A E9 conta com quatro. 4. Kit Consultor R$ 249, reais. Kit Start Life R$ 449, Kit Start Plus R$ 999 e o Kit Start Master R$ 1.999. A Bortoleto conta com 5 kits de adesão. Vendedor R$ 120, reais. revendedor R$ 299, reais. profissional R$ 600, reais. empreendedor R$ 1.200 e executivo R$ 1.800, tá? Sobre as vendas diretas. Todas as empresas pagam 100%, somente a Bortoleto que paga de 100% a 200% de lucro aí por produto. Tá? O e-commerce, a Rinode paga 40% de lucro, a APC não possui esse bônus, Boulevard não possui, e a Life não possui, e a Bortoleto paga 50%. Indicação direta pessoal, a Rinode, o kit executivo paga 10 reais, kit executivo plus 100 reais, o executivo top 200 reais. Na, na eutecência paga aí de 10 a 160 de acordo com o start pack aí na boulevard kit bronze paga 30 reais kit prata 150 e o kit platina 300 reais na E9, E9 Life, o paga de 5 a 35 reais de indicação direto na bortoleto paga de 12 a 180 reais aí de acordo com, com o kit de adesão tá Binário. Binário é uma parte um pouco mais específica, né? Porque algumas empresas trabalham de forma diferente. Aí está o slide, a imagem do, do, da RinoD, né? Então, aí a RinoD paga de 10% a 20%. E aí, gera pontos. Kit revendedor gera 50 pontos. Kit executivo, 280 pontos. Executivo, plus, 440. E o executivo top, mil pontos, tá? Então, é 20%, mas ele é fracionado aí, de acordo com a sua franquia. Na essência paga de... Aí você precisa fazer 400 pontos numa perna e 200 na outra, você irá receber 50 reais aí. E aí o Start que um paga 50 pontos, o 2 gera 100 pontos, o 3 200 pontos, o 4 400 pontos, até o 5 aí quer é 800 pontos. Na Boulevard, Kit Bronze paga 10%, Kit Prata 20%, o Kit Platina não paga esse bônus. Porém, o Kit Bronze gera 80 pontos, o Kit Prata 300 pontos e o Kit Platina gera 1000 pontos aí no, no binário, tá? na i 9 o kit consultor é 5% gera 15 pontos o kit start life 20% gera 100 pontos kit start plus 25% gera 300 pontos e o kit start master paga 30% mas gera 300, 700 pontos a Bortoleto trabalha um pouco diferente aí a Bortoleto trabalha no, no plano de binário 1 por 1 que é o valor da franquia você vai ter vai receber pontuação aí no seu binário Vendedor não paga, não paga binário, não gera pontos, revendedor é a mesma coisa. Profissional paga 10%, a franquia gera 600 pontos. Empreendedor 15%, a franquia gera 1.200 pontos. E o executivo 20%, aí onde a franquia paga, gera 1.800 pontos. Assim como tem a imagem aí ao lado, tá? Falou um pouco sobre a graduação. Aqui estarei falando um pouco quanto vale o ponto de graduação de cada empresa. A RinoD cada R$ 1,70 gera um ponto. A Eupesense a cada R$ 2,90 gera um ponto. A Boulevard a cada R$ 3,00 gera um ponto. A 9 a cada um R$ 1,70 gera um ponto. E a Bortoleta a cada um R$ 1,00 em compras gera um ponto. Aí o plano de carreira da RinoD, que para você bater a primeira qualificação você precisa de 2.000 pontos. Até a última aí que é 18 milhões de pontos. Tá? Aí o pagamento da RinoD, que eles pagam de... Eles pagam por níveis, né, então juntando o primeiro nível dá, daria 12%, o segundo nível 16%, juntando tudo isso aí dá em média 18%, tá, Do, na última qualificação. Então é de 12% a 18%, ou de 4% a 18%, porque ali ele só paga no primeiro nível, no segundo e no terceiro, né, então depois disso não paga mais. Então vamos fazer uma média aí de 12% para o primeiro nível e 18% para o último. Aí a PCência, né? A PCência gera, é, você precisa de 50 pontos para a primeira graduação, até 100 mil pontos para últimas e acima. Você recebe aí de 8% até 12% aí de Unilevel, tá? Na Boulevard aí a primeira graduação paga, você precisa de 2 mil pontos, até a última que você precisa de 3 mil pontos, 3 milhões de pontos, porém a Boulevard, os pontos são acumulados, e não paga Unilevel, você começa a receber ali a partir de diamante viagens e na última graduação dinheiro, tá? Na 9 Life, paga primeira graduação dois mil pontos, até a última graduação aí 1 um milhão de pontos. Você recebe de 9% até 25% aí de unilever tá? Plano de carreira da Bortoleta. Primeiro, primeira graduação aí você precisa de 2 mil pontos, que é o bronze, você ganha 25% de level até diamante aí que você ganha 55%, e você precisa fazer 60 mil pontos, né? Também temos aí outras graduações da Bortoleto, que até a última graduação, que é necessário 5 milhões de pontos. Porém, como a Bortoleto paga um ponto um por um fica um pouco mais fácil, e a graduação ali paga bastante, paga 55% por diamante, muito acima das das outras empresas aí tá ativação agora estaria falando um pouco de ativação na rinode você é necessário obrigatoriamente fazer 200 pontos em compras a preço de consumo que daria 340 reais por mês a, a rinode não paga mais sobre ativação para nenhum nível é uma novidade aí eu estudando os planos percebi isso tanto que está no, no próprio site da empresa a UP você é necessariamente fazer 50 pontos para poder comprar preço de franqueado ou de consumo né você precisa fazer aí 50 pontos que daria uma média de 145 reais também não paga mais sobre ativação para nenhum nível a boulevard é obrigatório fazer 130 pontos para comprar preço de consumo você precisa fazer em média uma compra de 360 reais pagar um 1,60 e por ativação na i9 você precisa fazer a ativação mensal de R$ 148,50 e paga, paga R$ 5,00 até, até a oitava geração, até oito níveis, né? E ainda gera 15 pontos no binário, aí como está no, no, na imagem do slide. A Bortoleto, você não é obrigado a se ativar, porém, para, para seguir o plano de carreira e retirar seus bônus, você precisa se ativar. Então, e a Bortoleto trabalha com duas opções de ativação. A opção aí de R$ reais e a opção de 300 reais. A Bortoleto paga R$ por ativação feita na equipe até a décima geração. Que aí totalizando, tem um exemplo aí até a quinta geração, daria, daria um lucro de R$ 23.430. É muito forte, gente. Esse bônus da Bortoleto é muito forte. É muito expressivo esse bônus de ativação da Bortoleto.